Olá, meu nome é Luciano, eu sou o Desbravador Kaiçara e bem-vindos ao meu canal. Vocês devem estar se perguntando, mas por que Desbravador Kaiçara? Vou explicar pra vocês. Pode-se dizer que desbravador e caiçara são dois dos adjetivos que melhor podem me descrever. Desbravador porque eu sou aquele explorador nato que gosta de descobrir o mundo. E caissara porque é um adjetivo que a gente usa no estado de São Paulo para dizer das pessoas que nasceram no litoral. E orgulhosamente eu posso dizer que eu sou santista. Atualmente eu moro no Canadá e nesse canal eu vou falar um pouquinho da minha vida, viagens, eventos, curiosidades, vida LGBT. E até mesmo gravações de Hollywood. Então fique ligado, se inscreva, comente, compartilhe, curta com todos os seus amigos e vamos juntos desbravar o mundo. Até mais!